Esse é o nosso primeiro intercâmbio internacional. Temos aqui hoje 16 lideranças comunitárias de cinco países diferentes e convidados do público de 33 lugares de todos os continentes. A Defensores do Planeta é uma organização socioambiental que tem 20 anos de atuação na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, uma região historicamente abandonada pelo poder público, carente de políticas públicas e que, infelizmente, vem sendo tratada como zona de sacrifício da cidade do Rio de Janeiro. Eu não posso dizer o que um prazer estar com vocês hoje neste maravilhoso reunião. Nós, as pessoas do Detroit, somos uma pequena NGO, we were seeing on average about 20 to 30,000 households shut off from access to water on an annual basis. But it wasn't until prior to the bankruptcy in the city of Detroit that became a global story where government and agencies and the collaborative powers, political powers came together to actually take away from the residents of Detroit control over their own water infrastructure. Uh, an infrastructure that had been paid for and invested in by a majority Black city. To, to let the world know what is happening in Mandari, uh, by doing this planting of tree, trees, bring back memories of the people being gunned down by the police brutalities that happen in our community every now and then. Whenever your, your, your man reaches at around 18 to 25 as a young man, to becoming an enemy of the state. So by planting of these trees, at least, you bring back memory. Uh, like we these trees are name after the people being shot by the police officers. We try not to erase the, the, this memory. A comunidade que tem hoje 120 moradores, são 28 casas, e a gente começou a fazer um trabalho trabalhando sobre a questão do meio ambiente a gente tem feito algumas realizações sobre o saneamento, a questão da, da parte de energia solar, a parte do biodigestor. E aí a gente ter, teremos, né, uma das comunidades, o total tratamento do seu próprio esgoto. My name is Dariela Rodriguez, um, I'm the Director of Community Development at an organization called the Point CDC in an area of the South Bronx in New York called Hunts Point. Some of our program areas are environmental and climate justice, we have community development programs, we have youth leadership development, and then we have our arts and culture which is really weaved into everything that we do. Só Luiz Cassiano, da favela do Arará, Rio de Janeiro, Brasil. Feliz da vida de estar junto aí com uma rede maravilhosa. Eu conto aí com a ajuda dos nossos irmãos aí de outros países, para dar aquela força positiva para a gente conseguir fazer esses telhados verdes e deixar a favela realmente mais leve e mais bacana, né? from Nairobi, Kenya, a development Kibera slums. slums muito feliz por estar tá participando, né? Desse desse momento aí histórico da rede, a gente tá. É, no entorno é, dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro Esses bairros é o bairro que recebe visita Muito turista A gente já sentia também Que esses turistas tinham interesse em subir a favela Foi aonde a gente começou a dizer Que a gente queria transformar a favela no museu E a gente está numa favela aonde a gente queria contar o dia a dia O que se passou e o que se passa hoje E o que pode passar What can happen tomorrow? Port Harcourt is the oil capital of Nigeria. They're really environmentally degraded. They've been very adversely impacted by hydrocarbon extraction. We wanted to create a space that would let people in, that would allow overlooked communities to make themselves seen and heard, particularly a space for young people. People came back with a very literal response. We want a radio station. Chicoka Radio is a place where young people can gather the stories of their communities. Wow. Oh, you know. From the very beginning, music was really important to the project too. Okay. Sam check, it was 8 a.m. I got a distress call from a friend late M. said he was on his way to my place. So I said my grace. I enter I wish that all of us who are presenting right here, we can still come together continuously so that we can join hands together and we we act like the united nations we are the only people that that can change our own lives and we are the only people that can influence the policies let's not get tired because if we get tired we are giving the enemy the strength to destroy us we are struggling to see people not having good sanitation Good infrastructure, government ignoring people from those communities, thinking that those people are not part of the policies, but our organization have strived to make this work for our people and for ourselves. At the end of the day, these governments will continue, will listen to us and they will do what we want them to do. We are not against what they are doing, but we are saying doing it with us can bring better results. Nothing for us without us. We are not hopeless. We are united. Together we can do it. Together we can do more. Eu atuo como coordenadora do projeto Eco Rede na cidade de Deus, by é, pela instituição ao fazendo. Faço parte é da Rede Favela Sustentável. Peço passagem para estar com vocês nessa tarde, mediando essa roda de conversa. Organizamos quatro perguntas norteadoras. A primeira é quais são seus maiores desafios como liderança comunitária? A segunda na hora de atuar na comunidade quais são as táticas e estratégias de mobilização que você costuma usar? Como você acha que seu trabalho se relaciona com temas de injustiça seja ela ambiental climática, social, racial gênero, juventude? E a quarta pergunta como o desafio da pandemia afetou a sua comunidade? e quais respostas você realizou? I guess one of the main challenges, especially that has been exacerbated by the pandemic, has been, and I and I've always been a big proponent about this, is process. Right. So we all may have the greatest intention, but what does your process look like? What does it feel like? Also, that it takes into account really like design processes that, if there shall be um, a point of contention or a point of like just disagreement that we can address it without it becoming personal. O lema do Alfazendo é acreditar e agir. When you acredita no potential of your community, of juventude, of who you are in torno, you can make more people join ação and continue doing this work. Quando o Alfazendo pensa em mobilização, em organização social, a gente faz um mapa referencial para que a gente entenda o que nos enfraquece e o que nos fortalece. Quem são as pessoas, quem são as instituições do território que pode contribuir para que a gente possa lutar por políticas públicas em direitos sociais? no mapa do nosso estado, de onde nós chegamos. Com essa informação, a tecnologia tenta contar histórias. E, em contar essas histórias, nós falamos com as pessoas, nós podemos mobilizar as pessoas. Quando você luta né, por soberania alimentar, nutricional e segurança, você também está falando do seu ambiente social você também está falando do seu clima, você está falando de justiça social, ambiental cultural. Quando a gente é soberana no nosso território, a gente busca moradia digna, a gente busca água de qualidade né? e a gente busca outras formas de resistir nesse território. Esse é o direito que a gente luta, é o direito de viver em terra, é o direito de ter alimentos, é o direito de nos amar, e nos amar à distância, nos amar próximo, nos abraçar, nos cultivar no coração, ter amor, plenitude de consciência, responsabilidade. Se a política não faz, nós nos unimos e fazemos. Se o político não sabe, nós ensinamos e fazemos junto com ele. Nós somos a maior potência em rede. E não importa qual é o país, não importa qual é a distância, porque estamos ligados na alma, no coração, na consciência. Fiz uma poesia essa madrugada <risos> para poder comemorar esse momento. É, o título é Intercambiando. E continua a rede Favela Sustentável, rodando pelo mundo, movendo nações, povos diferentes, histórias e projetos, plena pandemia e um momento agradável, favelas e periferias em grandes ações, muitos trabalhadores se envolvendo, construindo sonhos e transformações, muitas intenções em rede, descendo. Um simples ato, comer, tão instintivo, mas de grande poder. Poder transformador. Deixei de ser nômade e virei produtor. Agora estou na cidade, pois as máquinas tomaram a minha liberdade. E, e mesmo dentro de um humilde lar, vou me informar e plantar. Meu planeta e corpo vou cuidar. Vou colher, comer e me erguer. Não perco o compasso. Política de base sou eu quem faço. A história do girassol é uma poesia. Porque a gente vê o girassol, mas muitas pessoas não sabem que a semente do girassol é a cápsula de energia. E, e por que ele está sempre voltado para o sol? Porque ele se, ele se enche dessa energia, né, para que tempo chublado ele possa dividir essa energia com os outros girassóis em torno. E é o que a gente está fazendo hoje, nesse dia. A gente estamos tá desde cedo aqui, se alimentando, se enchendo de energias para a gente poder continuar a transbordar essa energia para o mundo todo. Acho que as trocas culturais, assim, a gente conseguiu fazer esse grande abraço. Eu acho que não só pela questão da dor e do sofrimento, que são já similares, né? É, mas acho que também pelo que a gente tem de potência, cara, e, e muita, é, é muita força, muita energia, realmente, é que a gente acha que está sozinho, né? E, e não estamos. Né? É, então, eu compartilho com vocês aqui uma dessas minhas escritas insurgentes. Nossas agendas não param. Roupa suja. Trabalho dobra. Comida não chega comunicamos que não detectamos o pagamento. A senhora tem uma cesta para minha mãe que está desempregada? Minha obra parou e, sem o auxílio, eu não tenho nem o que comer. Força, resistência, tolerância com o governo genocida. Estou a ponto de explodir. Não consigo mais dar conta de nada. Coração sempre acelerado pernas inchadas, choro preso na garganta, pandemia das violências, territórios em luta, mulheres na linha de frente, mães sem teto, serra como abrigo, verde como esperança, desabafo, março de 2021. Oh, eco a noite e dia, é ensurrecedor é mas que agonia! O canto do trabalhador, este canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um solo sabidor. Tempos de guerra, precisamos nos aquilombar. E esse momento mostrou que nem o maior processo escravizatório das Américas nos separou. Então, muita força, muita chefe para nós e que possamos cada vez mais dar vez e voz ao nosso povo, que ainda está na invisibilidade. E aí mostramos que a nossa resposta vem com a resistência, vem com a luta. Eles podem nos tirar tudo, mas não tira a nossa tradição, a nossa força, a nossa ancestralidade, que essa veio nos tumbeiros conosco e está nossos cabelos, na cor da pele, na nossa comida, na nossa tradição, no nosso turbante, nos nossos adereços, está no nosso falar, no nosso cantar. E é isso que nos une. Né? Povo preto unido é povo preto forte. Favela, vista pelo sistema como o reduto do mal, tida por nós como o cantinho do bem. Tudo bem, não faz mal, só não podem é esquecer dela, da nossa linda e maravilhosa favela, Lugar único, onde o diversificado se ajunta. Lugar de gente feliz, guerreira e que vai à luta. Um povo especial que faz acontecer. Favela, querida, o que seria do asfalto sem você? Você que nos acolheu e, para vencer, nos forjou. Por ti, querida favela, eu declaro o meu verdadeiro amor. O que, nos, o que me motiva está em rede, o que me fortalece está em rede, porque quando nós estamos sozinha nós vamos ficando mais é, sem esperança, né quando nós estamos juntos, esse esperançar, ele toma uma potência. É, assim, é muito gratificante poder ouvir cada história, foi maravilhoso, foi um encontro assim, radiante, de muita energia positiva, de muita esperança. É, eu estou muito, muito feliz e muito, como disse a companheira aí, se, to se tocar na gente, a gente choca, a gente está um choquezinho, porque é de muita emoção. É o trabalho local, mas é articulação mundial. Eu quero dizer viva eh, Rio de Janeiro, viva Brasil, viva Quênia, viva Nigéria, viva Uganda, viva everyone que participating. Halala everyone, halala, let's join hands together, let's be one. I, I, I feel so much honored to be part of this process. I feel so much honored to be sharing with you on what we are doing. As lutas realmente nos nos conectam, seja na, no Bronx, seja na, em Matari, seja na, na, na em Pretoria, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Buenos Aires, Bogotá as lutas precisam estar realmente conectadas. E esse intercâmbio é exatamente para isso, acender a chama de que nós não estamos sozinhos.